Oi, mudanças cíclicas na paisagem, 4. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. É, Vamos dar sequência a esse acompanhamento que a gente tem feito. Água, sua linda, você é responsável direta à presença ou a falta o estado líquido, sólido ou gasoso você é responsável direto por essas coisas todas que a gente está vivenciando. Então, vamos acompanhar. Deu uma chuva boa, algumas semanas atrás, seguida de uma friaca grande, que aí eu fico matutando. Por que, que os botões florais não teve? Alguma coisa da chuva já derrubou alguns botões. Outra coisa pode ser a umidade incorporada nos botões. De repente, com o frio intenso que veio depois, pode ter congelado essa água ainda nos botões e aí matou os botões florais antes deles evoluírem em flor, pode ter sido isso eventualmente, sei lá, pode ter sido. Seguido disso aí, né, um veranico que aí secou outra vez a superfície do, do, do terreno, mas a água já tinha infiltrado, então lá embaixo está disponível. Então, ao mesmo tempo que a superfície voltou a ficar seca, as árvores com raízes mais profundas voltaram a verdejar. É, é, é, é muito legal, é muito legal. Vamos ver. Pois esse ano a florada dos ipês foi bem menor do que eu estava aguardando, viu? A gente vê que... Ponta dos galhos estão sem os botões florais, oh, dá para perceber como é que o botão floral se mostra. Aqui dá para gente ver um. Esse aqui é um botão floral. E daqui a pouco vai se abrir com uma florzinha ali no canto ou ali em cima. Então a gente vê nas pontas, tem poucos botões. Eu não sei o que houve. Água legal, teve chuva. Talvez o frio... As ondas de frio que, que deu derrubaram os botões ou impediram sua formação. Mas ainda assim, é uma alegria ver, né? Olha que legal. Três semanas atrás nós tivemos dois ou três dias de chuva e, logo depois, um frio mais intenso aqui na região. O resultado disso, olha só, pouco mais de uma semana, os ipês já não estão mais floridos, as, folhas, as flores caíram. Daqui a pouco as sementes estão chegando. E o que deve ter acontecido? Como vem um frio muito intenso, isso deve ter influenciado nos botões florais e a chuva derrubou flores naquela época também. Algumas poucas que estavam iniciando a florada. Então, esse conjunto da, da chuva forte com o frio intenso fez com que esse ano a gente tivesse uma das menores floradas que já acompanhei aqui em casa. Então, mas isso são suposições. Não sei se foi isso que aconteceu. Ao mesmo tempo, a grama ainda consegue se manter. E interessante é que olhando aqui atrás, o jasmim, como estava muito seco, ele estava sem flor. Mas as chuvas de semanas atrás parece ter despertado outra vez os jasmins, né? e eles voltam com flores. Vamos acompanhando e aprendendo o dia a dia, a transformação dos lugares, que muitas vezes a gente passa com essas informações despercebidas. Aqui, como a gente vem trabalhando com a ideia mesmo de a natureza se expressar, a gente consegue acompanhar tanto a evolução do sol, o caminho que ele faz. Então, inverno, ele vai nascer ali. Ó. E no verão, ele vai nascer aqui, do outro lado. No inverno, ele vai se pôr bem aqui nesse canto. E no verão ele vai se pôr nessa direção aqui, ó, aqui para trás. Essas coisas a gente acompanha, a gente acompanha o deslocamento da lua ao longo do, do mês, que também vai variando, então tem mês que a lua cheia ela nasce aqui, tem mês que a lua cheia nasce para esse lado. E aí a gente vai entendendo essas coisas, vai buscando, vai aprendendo por que, que isso acontece a variação das estações, o plano de órbita da Lua, que é um pouco inclinado em relação ao plano de órbita da Terra, as andorinhas que vão chegando e daqui a pouco elas já estão partindo, já estão com, com os filhotes. As andorinhas são essas que estão voando aqui. Vamos trazer a natureza para dentro de casa, ou levar a casa para dentro da natureza. É pensar o ambiente construído para recuperar esse senso de pertencimento a algo maior. É fazer um ambiente construído incorporando essas leis, ou, ou, ou esses entendimentos, né, ou esses padrões, evidenciando esses padrões do, do cotidiano para a gente. Isso é muito legal, porque aí ao longo do ano a gente vai acompanhando diferentes mudanças tá, tá mais frio tá mais seco tá mais quente tá mais úmido é, é muito legal essa história toda e também na entrada da casa o jasmim tá todo florido olha que legal talvez por conta da umidade de três semanas atrás A planta ganhou força para abrir as flores. Vamos ver se a gente chega perto aqui de um, um casal que está passeando por aqui. Oi! Casal de jacuzzi, o outro correndo lá embaixo. A florada dos ipês esse ano foi mais fraca. No entanto, nós estamos tendo uma segunda florada. Olha que, que beleza. Essa florada está fraca também. Ah, mas seguiu a anterior. Eu já estou vendo umas vagenzinhas se formando da florada anterior. Olha lá na ponta dá para ver daqui a pouco vamos ter sementes sendo dispersadas pelo vento. Tá então, é isso aí, né? Se tiver curtindo, um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal, se não for inscrito. Se quiser entra lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, que a gente tem trocado ideias a respeito de um monte de coisas. Legal? Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.